Bom dia aos que nos seguem nesse momento, bom dia a todos que nos acompanham. É Remix do Mar, nesta manhã aqui no Hospital Bom Jesus, município de Rio-Negrense, nosso HBJ. E hoje à noite tem uma cantata de Natal muito legal. Por isso a presidente Mônica está conosco para fazer esse convite especial para vocês que estão nos seguindo. Uma noite iluminada de Natal para hoje. Bom dia, presidente. Bom dia, Márcio. Bom dia aos internautas da RMX. É um prazer grande estar aqui e neste dia onde nós vamos ter uma noite de Natal. Uma noite que será, terá como chave, eu digo, a palavra gratidão. Gratidão por quê? Porque nós estamos conseguindo comemorar o Natal. Gratidão porque nós estamos... Encerrando, eu diria assim, um período pandêmico, estamos conseguindo eh, nos abraçar, embora com muitas restrições estamos conseguindo nos encontrar. E isso para nós é muito importante. Nesta noite nós teremos a atração dos meninos Vi Pedro e o Vitor, que irão cantar. Nós vamos ter o pastor, que vai fazer a palavra. Temos o coral da igreja cantando também. Teremos a visita do Papai Noel e da Mamãe Noela, que estarão aqui. E, e as meninas, Júlia, Emanuele e... Desculpe, esqueci o outro, nome da outra gêmea. Mas também estarão se apresentando todas as crianças Rio negrenses, rio mafrenses, das nossas cidades irmãs, porque criança é símbolo de esperança e a é esperança de dias melhores, esperança de vida nova com o nascimento do menino Jesus, esperança de um ano melhor, esperança de saúde para todos. Inclusive, presidente, ah, aquele chamado, aquele alerta, aquele pedido, pessoal trazer sua cadeira para ficar confortado Isso mesmo. A apresentação acontecerá aqui em cima na nossa sacada. As pessoas poderão sentar aqui na frente, trazerem as suas cadeirinhas para poder ficar acomodadas e poder apreciar a nossa apresentação. Nesse momento, nessa noite também, nós faremos uma homenagem aos profissionais de saúde, não só os nossos aqui do hospital, mas todos que prestaram serviços de uma forma ou outra neste período de tantas restrições. Então, estaremos prestando a nossa homenagem, dizendo o nosso muito obrigada por todo o trabalho. Nós que agradecemos a presença da presidente Mônica, presidente aqui do Hospital Bom Jesus Município Junegrência, a cantata que acontece hoje a partir das 7 horas aqui em frente ao Hospital Bom Jesus, como ela mesmo destacou todas as atividades que vai ter, as apresentações, trazer a sua cadeira para ter um conforto melhor, porque a noite vai ser agradável. É a remix no ar com o apoio de Sicop de Norte, o apoio de Nobre Ofício Papa Tudo e também da clínica Odontológica Romanha.